É muito difícil compreender quando somos rejeitada, quando somos traída, como somos trocada, independente de qual seja a situação. É uma dor inexplicável. A gente fica buscando respostas, tentando entender, se sentindo culpada ou às vezes o que eu fiz, por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Existem inúmeras explicações para fatores que se referem à traição, mas é importante que você entenda que não existe um motivo específico que seja sua culpa. Não é sua culpa. Como eu disse, é, são várias coisas que podem levar à traição. Fica difícil aqui explicar e julgar qualquer tipo delas. Mas o que é mais importante você entender é que você não é a culpada pela traição. Parcialmente existe, sim, uma culpa pelo fracasso de nossos relacionamentos, de ambas as partes. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. E sim da dor e da não aceitação desse fato. Sim, porque ele é um fato. Eu também já vivi, e por inúmeras vezes. Sei muito bem o quanto isso dói. Mas o que eu quero te mostrar é que existe, sim, uma possibilidade de você superar esses traumas. Todas essas crenças que criaram em você. Todo, todos esses traumas que esses fatos criaram na sua cabeça, achando que você não merece ser feliz, achando que todo homem é igual e que todo homem vai te trair. Isso não é verdade. Isto tem mais a ver com o tipo de atração de pessoas que você atrai para sua vida. Que sim, o que você se conecta, o que você pensa, o que você sente, é o que você atrai para sua vida. E através disso, eu quero te mostrar que eu lancei o meu primeiro livro digital, As Dez Fases do Divórcio. Tanto faz, mesmo que você não tenha ainda se divorciado no papel, mas já se separou. As fases são exatamente as mesmas, com diferenças de algumas situações que o divórcio, que é uma situação mais civil, impõe. Mas eu gostaria muito que você conhecesse todo esse projeto que eu desenvolvi com muito amor e carinho, depois de superar todos os meus traumas das minhas três separações e meus dois divórcios com dois maridos. E foi a partir daí que eu comecei a colocar em prática com todas as minhas clientes e pacientes, depois de todos os resultados positivos que elas obtiveram, me pediram tanto eu desenvolver esse livro digital. Então, corre lá na minha bio para você conhecer todas as fases dos 10 fases do divórcio, desse livro digital maravilhoso que eu criei, especialmente para ajudar você, mulher, a superar, a entender que você pode sim ser feliz, que o seu relacionamento acabou, mas a sua vida não.